Hoje eu vou contar para vocês aí a minha experiência com o curso Home Office Lucrativo, do Daniel Santana. Então, até eu comecei em janeiro desse ano, de 2022, eu trabalhava como pintor aí, servente de pedreiro, não ganhava nada. Os caras nem me pagavam o que eu trabalhava, inclusive trabalhei aí, passei o Natal, o cara me devendo 1.500 e não me pagou, entendeu? Então, para mim foi o fim. Daí eu tava navegando ali na internet... Encontrei esse curso e falei, ah cara, eu vou comprar esse negócio aí meio com medo, né? E comprei o curso, cara é, Eu lembro que em janeiro eu trabalhei com a minha esposa A gente conseguiu ganhar R$4.900 e alguma coisa Eu sei que quase chegou a 5 reais Então pra mim foi uma virada de chave na minha cabeça, né? Falei, nossa cara, eu não tinha dinheiro pra nada na minha vida, né? Cara? Trabalhando de pintura aí, de servente Hoje consegui até rebocar minha casa aqui, ó colocar um forro decente aí. Tô me organizando na vida aí. Para quem conhece, me conhece, sabe que eu morava numa casa muito feia, né, cara? Não tinha nada aí. Então, era chamado de vagabundo aí porque eu ficava a noite inteira na internet tentando ganhar dinheiro, né? E às vezes dormia até meio-dia quando não tinha trabalho de servente. Esse cara me chamava de vagabundo aí todo mundo. Daí eu peguei e comprei esse curso, entendeu? E foi onde eu mudei minha vida. E eu vou mostrar ele para vocês. Dentro do curso como que é, que vale muito a pena Ganhei bastante dinheiro, estou ganhando Hoje eu só trabalho em casa, não preciso mais trabalhar de pintor, graças a Deus Tenho tempo para minha família, para o meu filho E eu vou mostrar para vocês aqui o curso por dentro, como que ele é, tá bom? Então aqui no primeiro módulo aqui, onde a gente vai ver as aulas, tem trabalho para as pessoas mais preguiçosas, entendeu? E para as pessoas mais dedicadas, que obviamente vai ter muito mais resultado do que a pessoa que não gosta de trabalhar muito. Então vou clicar aqui para gente já dar uma olhada nas aulas. Então aqui dentro do curso, infelizmente, eu peço até perdão para vocês, eu não vou poder divulgar o nome das empresas, senão eles vão bloquear meu vídeo por causa dos direitos autorais, porque é um conteúdo pago, então eu não posso entregar de graça para vocês assim, beleza? Aqui o nosso professor o Daniel Santana vai mostrar aqui como criar a conta no Paypal, tudo bonitinho, como que vocês vão fazer para receber os ganhos antes mesmo de começar a trabalhar. Então aqui você já pode ver os ganhos absurdos dele, né, 14 mil reais, eu já vi ele ganhar aí 17 mil reais, eu ainda não estou nesse patamar, né, mas eu espero estar tá alcançando aí os próximos meses aí. Então, claro que tem aqueles alunos que são um ponto fora da curva, tá, que conseguem ter esse resultado. Só para vocês terem uma ideia, tem alunos aqui iniciantes, porém são alunos dedicados, tá? São alunos que são focados em estudar as empresas, que é o mais importante, fazer o cadastro, entender como é que funciona a empresa. E aí sim, tem alguns alunos que conseguem ganhar até 9 mil reais aqui por mês, tá? Alunos iniciantes. Isso... Então aqui para vocês hoje eu vou mostrar apenas o módulo 1 para vocês verem mais ou menos como que é. Infelizmente eu não vou poder mostrar tudo, vou poder mostrar algumas partes aqui para vocês, beleza? Você vai ganhar 1.270 reais. Então você vai ganhar 238 dólares, que dá no total aí 1.270 reais, tá? E aqui tem vários trabalhos que você pode estar se qualificando. Esse trabalho aqui, por exemplo, é que você trabalhe pelo menos 25 horas por semana. Aqui vou mostrar a uma outra plataforma. Aqui é muito legal, principalmente para aquelas pessoas que gostam de colocar defeito em tudo, essa daqui é essencial, entendeu? Por exemplo, ali você vai baixar um aplicativo e vai ver o que, que tem de errado dentro dele ali. Por exemplo, ah, não gostei dessa cor vermelha aqui, eu acho que poderia ser azul, eu acho que esse botão poderia estar tá um pouco mais para baixo. Eu acho que tem muito anúncio nesse, nesse aplicativo ou nesse programa, entendeu? Eu acho que devia ter isso e aquilo, então, aqui para quem gosta de colocar defeito nas coisas... É uma empresa excelente. Eu vou mostrar um pedacinho aqui para vocês só. Beleza? Mas é muito top também. Dá 298 reais. Então, se você ganhar esses 50 euros, você já ganha 298 reais. Só esse valor já paga o valor do curso que você comprou. Você já tem um retorno bem significativo. E isso é por trabalho. Agora eu vou dar um exemplo. Se você repetir esse trabalho aqui umas 10 vezes e ganhar esses 50 euros 10 vezes. 298 vezes 10... Você ganha aí R$ 2.980. Então, é uma ótima oportunidade de você ter uma renda em casa. Aí, então aqui eu vou mostrar aqui também. Tem o módulo. O módulo 3 aqui é aquela pessoa mais preguiçosa que gosta de ganhar dinheiro rápido e trabalhar pouco. Entendeu? Aqui nesse módulo aqui, por exemplo, aqui você vai. Vai assistir vídeos, vai entrar no Instagram, vai curtir foto, vai publicar, vai compartilhar fotos, essas coisas, entendeu? Se inscrever em canal de YouTube e você vai receber por cada tarefinha que você fazer. Você pode fazer o dia inteiro. No meu caso, eu cheguei a ganhar 30 dólares aí no, no início, nos primeiros dias, trabalhando com a... coisa aqui, que eu não posso falar o nome da empresa, né? Mas, cara, é muito top. Que você faz o cadastro, você não precisa esperar nada. Assim que você faz, já pode começar a trabalhar, entendeu? No primeiro dia você já pode pagar seu investimento aí no, no curso, é muito top mesmo, entendeu? E eu tenho um recado aí pra dar pra vocês aí, espero que ajude bastante vocês, beleza? Então, esse foi o curso e infelizmente eu não posso estar tá mostrando aí pra vocês mais detalhes, até por causa dos direitos autorais do vídeo, né? É, eu vou fazer o seguinte: vou deixar um desconto exclusivo para vocês, entendeu? Vocês que talvez não tem muita condição para pagar, que no início eu também não tive. Aí eu acredito que esteja no valor de R$37,00. Eu vou deixar esse link do desconto para vocês aqui embaixo no comentário, tá bom? Esse é o desconto que eu consegui para vocês aí hoje, para vocês conseguirem adquirir o curso para mudar a vida de vocês também, né? Porque o sol brilha para todos, né, cara? Então é só clicar no link aí. E já vai ser redirecionado E fazer o pagamento E começar a trabalhar, beleza? Então espero ter ajudado vocês aí Deixe o um comentário, qualquer dúvida eu vou responder vocês, beleza? E é isso daí, cara Boa sorte pra todo mundo E que Deus abençoe todas as nossas vidas aí